E aí, gente, eu todos muito bem-vindos. É o Bigão na área. E as pessoas que assistiram o meu último vídeo viram que eu peguei Desafiante 1. No último vídeo, no vídeo passado aqui, se você não viu, assiste. Eu peguei Desafiante e logo em seguida acabou a temporada aí, acho que dois ou três dias, eu não sei que dia que eu vou postar o vídeo. Mas enfim, eu sei que, mano, finalizou a temporada e pela primeira vez eu vou abrir o baú da estratégia, mano, de graça. Eu já abri já uma vez de um inscrito, já comprei a promoção quando eu cheguei na área, na e agora eu vou ganhar o meu primeiro baú da estratégia, né? Porque chego aí na liga 1. Você tá empolgado? Não imagina. <risos> Tava ansioso demais por esse momento E, mano, foi muito top ter pego a Liga 1 E logo em seguida já ter conseguido aí, né? Já ter finalizado a temporada Não tive que esperar um mês inteirão aí Pra pegar o baú da estratégia Eu não consegui muitos troféus, obviamente O baú não vai vir muito recheado Não vai vir cheio de cartas Mas tá valendo, cara Porque, mano, é de graça, entende? É de graça, cheguei, é uma combinaçãozinha. Então tá valendo Entrei aqui dentro do Clash, ó, Desafiante 1 Cheguei ali com 4.016 troféus E fiquei com 4.046. Como eu falei pra vocês, eu peguei e logo em seguida finalizou Então não tive como jogar muito E também mesmo se jogasse, eu não sei se eu conseguiria <risos> muita coisa Ou talvez até desceria, né? E agora como resetou, eu estou com 4 mil novamente Bora tentar pegar alguns troféus aqui depois, beleza? Mas antes é disso, se você é novo aqui no canal, já desce aqui embaixo Deixa o seu like, mano, porque tá merecendo esse vídeo, cara Deixa o seu like, se inscreva no canal também Se você aí não for inscrito Ok, voltamos aqui pro Clash, bora abrir Sem enrolação, beleza, mano É o primeiro mal da estratégia, mano Nossa, muito ouro, eu pensei que vinha menos ouro né? Pelo fato de que eu peguei um pouco de troféu, mas beleza É 2034 Barril de esqueletos ou Goblins, agora, mano Fiquei indeciso, mas eu acho que eu vou pegar os Goblins Da faquinha porque eu gosto mais, sei lá, eu gosto mais é, Agora, épica aqui, né Vamos ver, carrinho de canhão ou Príncipe eu tenho mais carrinho de canhão Não, calma, calma aí, calma aí, calma aí Eu vou pegar carrinho de canhão, cara Eu não gosto muito de usar príncipe, não sei Eu não gosto muito de usar ele Por isso que eu acho que eu vou pegar o carrinho de canhão Mesmo também não, não usando tanto, mano Já pensou se vem lendária? Não vai vir lendária Mas beleza, mano! Corredores, cara Nem vou olhar pra por ali Porque é fato que eu vou pegar os corredores aqui, mano Agora eu fiquei empolgado Mesmo não vi lendária, valeu muito a pena Só essa última que a é super chama trollou, né, cara Gelo e tornado Mas tranquilo, vou pegar o tornado, claro, é né, Que eu gosto mais, pelo menos eu uso o tornado Eu não uso o gelo, não costumo usar o gelo Beleza, foi massa, cara Foi legal, né, não vi a lendária que eu tanto queria Mas também ah, ia querer muito, né <risos> Enfim Aqui estou eu pra dar continuidade no vídeo, na verdade eu tava muito ansioso pra gravar, abrindo o baú da estratégia e só vim aqui rapidão pra gravar E agora eu vou dar continuidade no vídeo, jogando algumas gameplays aqui com vocês, beleza? Então já desce aqui embaixo, deixa o seu like e também se inscreva no canal se você aí não for inscrito ainda, beleza? Se você quiser usar o deck que eu estou utilizando hoje, desce aqui embaixo e pega na descrição do vídeo É o meu famoso deck de pega com o Minha cavaleiro e é o deck que eu estou acostumado a subir troféus e agora nós precisamos, já que resetou a temporada aí então, bora jogar uma partida aqui Beleza, então galera, puxamos uma partida Aqui, carrega, caracha, beleza, estamos jogando Contra o Rafael, nível 12, Rafael nível 12 mano. Agora, nesse começo de temporada O negócio fica um pouquinho mais difícil, mas vamos Tentar ver que a gente consegue fazer alguma Coisa aqui, bom, o cara já com um, um executor aqui, nível 6 Já estou sentindo treta aqui, meu Deus, beleza, o cavaleiro aqui Em cima, desses bárbaros gente de dele Mas cara, nível 3, mano, nível máximo isso é, isso é zoação, né cara, isso é zoação tudo bem, tudo bem. Vamos ver se a gente consegue aqui. Será que o nosso cavaleiro consegue? Não consegue. Mago elétrico aqui. Nossa, mano. Olha esse corredor, mano. Nível 10. Caramba. Ai, o negócio vai ser complicado aqui, galera, hoje. Mas tudo bem. Ó, outra época ali. Nível 6, bruxa. Se a gente conseguisse dar conta dessa bruxa aí, não. Nem pudasco, tranquilo. Mas beleza. Ai ai mineirinha aqui na torre. Beleza. Vou tacar aqui uma peca para acabar com essa bruxa logo, tranquilo. E se não fosse aquele esqueletinho dando um dano do caramba, que a peca acabou de matar, a gente estaria melhor na fita. Beleza. O cara, já levou bastante dano aqui da nossa torre, mas ainda não acabou o jogo. Estamos só no comecinho ainda. Para a peca Dá um hit aí, dá dois, dois, dois, dois hit, beleza, Valkyria nível 6. Caraca mano, esse cara é muito gemadão, muito gemadão Mas beleza, se a P.E.K.K.A chegar agora dá um hit, um hit P.E.K.K.A, um hit Beleza, Conseguiu dar um hit da P.E.K.K.A Um hit da P.E.K.K.A, vocês sabem que o negócio é doido Cara, agora eu tô, eu tô lascado se o cara tacar corredor aqui direto na gente Mas enfim, tomara que, beleza o cara tacou, decidiu tacar o um venenão aqui Pra eliminar nosso coletor, beleza não, né Esse aqui é ruim, porque eu queria um coletor vivo pra poder ter mais respiro aqui nessa partida Mas beleza, vamos tacar o um mago elétrico aqui Calma aí, calma aí. Vamos, cara. pega alguma coisa. Beleza. Bruxa lá atrás. Vamos tacar com nossos servinhos aqui atrás também. E vamos ver aqui. Calma aí. Calma aí. Eu tenho medo de tacar geralmente pega coisa assim. Porque eu vou gastar muito elixir. E o cara... Oh, beleza, calma aí. Meia cavaleiro aqui na cabeça desse corredor nível 10. O cara vai dar muito dano agora. Meu Deus do céu. Mas tranquilo. A gente tem uma peca ali. O problema é que bruxa contra peca é, é ruim. É ruim. A nossa P.E.K.K.A vai morrer já aqui. Cara, o jogo tá travando aqui um pouquinho. O cara já atacou outra bruxa, mas agora a gente vai com um combo pesado pra cima dele. Quero ver como que ele vai defender essa parada, mano. Beleza, ele tacou ali uma... Nossa, ele tacou um mago elétrico agora. Esse mago elétrico não foi não foi bom, cara. Tá vindo uma peca um cavaleiro com uma vidinha terrível. Mas, enfim, vamos lá. Vai lá, Pequinha Pelo menos mata esses caras aí. Né? Eu acho que vai... vai acabar dando bom ainda, galera. Porque tá vindo muita carta pra cima dele. Se essa peca chegar... Chegou, beleza, mano, do céu Nos finalzinho, no finalzinho da partida Uh! Ah, o cara levou uma torre nossa já, calma aí Eu já tava comemorando aqui Mas nós vamos dar três coroas nesse cara e vai ser agora Beleza, vai morrer esse maior elétrico dele Morreu já, vamos tacar mais aqui Vamos pressionar esse cara Mano, não adianta tacar esse corredor aí Porque foi três coroas Cara, cara eu vou ser obrigado a mandar chorir Esse cara aqui, mano, porque... O cara tava muito gemado, é sério. Me dá muita raiva jogar com os caras gemados desse. Porque, mano, é muita falta de balanceamento nesse jogo. Eu jogo jogar com um cara que tem carta full. Da onde isso, cara? É muito mais difícil. Eu, nível 10, beleza, eu tenho umas cartas bem upadas. Mas não tem nenhuma carta full, nem nada. E os caras são muito gemados, muito gemados. E isso quer dizer que os caras também jogam muito mais tempo. Que investem muito mais dinheiro. Bem complicado, bem tenso, mas enfim Deu de chorar aqui, né, cara <risos> eu Espero que você tenha gostado aqui do vídeo Não esquece de deixar o like e de se inscrever No canal, beleza? A gente abriu aí O baú da estratégia não veio lendária Mas eu fiquei bem feliz porque veio bastante Corredor e também, cara, é baú da estratégia Então vale muito a pena, era de graça Mano, muito, muito, muito bom Espero que você tenha gostado, não esquece do like Se inscrever no canal, um beijo no coração De cada um de vocês e valeu!